Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Você não sente que existe uma velocidade uh, ideal para que as coisas melhorem globalmente? Ah, tudo bem, podemos discutir a questão da velocidade. Poderia ser muito mais rápido, sem dúvida. Então, e talvez eu, eu acho que existe um filtro que a gente vai viver, e para a gente passar por este filtro, a gente tem que acelerar a forma com que a gente faz uh, o crescimento Que tipo político. de filtro? Eu acho que é um filtro tecnológico e geopolítico. entendeu Porque existe cada vez mais tecnologia de robótica e inteligência artificial. Isso é um fato. O Elon Musk lançou recentemente o projeto dele de um robô um humanoide que ele quer vender para as pessoas no futuro próximo, entendeu? Ele também tem uma inteligência, que é uma empresa de inteligência artificial, que é o OpenAI, onde ele está fazendo uma lançou uma inteligência super avançada, open source, chamado GPT-3, que é uma inteligência que é capaz de programar para você através de comando de voz. Você fala o que você gostaria que acontecesse e ele traduz isso para a linguagem de programação e coloca num software que reproduz essa linguagem para executar o comando que você falou. Tipo, isso está acontecendo, tá ligado? Isso é real. Você quer parir um robô. É isso que você está falando. Não, eu... Basicamente. Basicamente, você conseguiria construir um software só falando quais as funcionalidades que você quer sem nem saber como ah. que a linguagem funciona. Meu, você é muito churrasqueiro assim. Não, é total... Não, total. <risos> o cara não quer fazer nada. O cara quer um software que faz... Não é que eu... É, eu, claro que eu não quero fazer nada. Você eu não quero... quer fazer nada. Você Sim. quer assar uma picanha lá e ficar lá de boa. E o mundo quer não fazer nada, porque se você consegue é, colocar o fazer, terceirizar para uma máquina, isso tem muito poder agregado. Porque a máquina, ela vai fazer o que você quer de uma forma incansável, perfeita, porque ela não vai conseguir sair dos parâmetros que você colocou para ela, e você consegue escalar as máquinas muito mais facilmente que você consegue escalar o ser humano. O ser humano tem que nascer, passar 18 anos, estudar pra caralho, tal. A máquina, você pega a, a, o código que você criou, coloca no chip dela e replica em um milhão de máquinas. Então... O mas po... e as relações humanas nisso? Então, mas, mas o, a questão é, a gente está chegando num universo, num mundo, numa realidade, onde nós vamos conseguir tornar a produção humana cada vez menos útil, útil e necessária para um contexto do capitalismo. Você está falando de, de questões é, trabalhistas mesmo, mercado de trabalho, quando se refere à máquina é isso, cada vez menos precisando das pessoas e mais das máquinas. Sim, e essa é a questão, será que a gente não está vivendo num mundo onde essas pessoas vão deixar ser deixadas na pobreza porque não há uma inteligência política, nós vamos desenvolver máquinas que conseguem substituir essas pessoas... E aí nós vamos ter um mundo com milhões de pessoas inúteis, pobres e incapazes de ter um conhecimento o suficiente para eles competirem no novo Cê mercado acha privado. Que é, assim, vamos lá. Você vai entrar nesse assunto, eu vou na Eu vamos, vou, meu, <risos> vambora, meu. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou na tua. Demorou. Eu quero saber o seguinte. Você acha, por exemplo, que haverá uma máquina me entrevistando no seu lugar? Possivelmente. Você acha? Possivelmente. Puta, eu discordo. Eu acho que existem algumas características humanas que são humanas, que a máquina, ela sempre vai estar atrás. Você acha que é possível criar-se uma máquina que Sim. é um artista, que canta e que consiga fazer com que milhões de seres humanos... Milhões não, vai. Milhares de seres humanos vão aos shows e paguem dinheiro para ver essa máquina cantar. Você acha que é possível fazer isso? Acho que... Pode ser possível, então, e, isso é, e isso já existe. É né? isso que eu ia te falar, isso já existe. No Japão existem é, é, inteligências artificiais que são ídolos É, Mas deixa eu juventude. só te falar, vamos lá, vamos são entrar nessa, nessa onda. Tal, só tem um detalhe, um show tem um roteiro, né? Uma entrevista, não. Mas, pô, você já nunca viu o chatbox? Chatbot? É, mas, mas é robotizado, é visivelmente robotizado. Cada vez aquilo. menos, cara, já tem é, novos softwares que... Você vê as conversas de um robô para um robô e ele tá tendo conversas mais profundas e inteligentes que eu vejo dois seres humanos conversando na minha vida inteira. Tá ligado? E não parece robótico, entendeu? Tipo, parece um pouco, você não, é. percebe que é, mas a gente está no começo de uma tecnologia. Sim. Então, será você tá que. Você está pensando 100, 200 anos para frente? É isso que Tô você está pensando? Estou tá pensando há 10 hum. anos, 20 anos para frente. Fudeu, fodeu, meu. Eu vou me matar. Eu não vou servir pra nada, eu vou ser um absoluto desocupado e um robô vai entrar no meu lugar. Eu vou me matar. Eu vou fazer o que aqui? Então, mas isso é uma. se a gente vai se matar, acabou a humanidade, então. Se então, essa pronto. é a solução. Então, bom. beleza. Acabou a entrevista? Não, mas aquilo você não pode ser a solução, cara. Não, eu não acho que eu sou a solução, mas eu acho o seguinte, se nós não defendermos a nossa raça dos humanos, nós vamos fazer o quê aqui? E é esse é o meu ponto. Por isso que a gente tem que começar a progredir como sociedade em passo acelerado, para a gente poder acompanhar essa transformação mundial. Os, o brasileiro, daqui 10, 20 anos, ele tem que saber programar, ele tem que saber como que funciona, ele tem que saber como que vai ser a economia moderna. Mas a gente vive uma completa estagnação social dos nossos níveis de aprendizado dos nossos níveis de conhecimento. E qual é e a proposta um do Lula e do Bolsonaro é, para isso? Mas esse é o problema. Deus, pátria, família e, no e caso picanha. do Lula, uma belíssima picanha de vaguio. Bom, eu confesso que eu também prefiro a picanha. Assim, essas são essas duas opções e o fim do mundo, né? Vou morrer comendo picanha, né? Então, mas é, é preocupante. Por eu isso entendo, que eu, eu entendo. Por isso que eu tô depressivo. A gente tava entrando nesse, nesse ponto porque a gente tava os dois depressivos. Eu tô explicando por que eu tô depressivo. Porque eu tô depressivo porque eu percebo que está acontecendo uma evolução mundial e a gente tá ficando pra trás. E a gente não tá acompanhando. E, e vai ser uma a desgraça. A gente você se fere é sociedade, não Brasil a nossa apenas. Só nação. Só Brasil. Cara, na China, velho. É. Os caras já estão lendo os pensamentos das crianças para ver se elas estão prestando atenção ou não na matéria. Nossa. Entendeu? Os, os chineses, eles não têm democracia, é uma merda, censura pra caralho. Mas eles não têm o menor problema em adaptar a sociedade pro, pro, pro mundo moderno, claro. tá ligado? E a gente aqui, a gente tem crianças onde os professores não sabem dar uma aula via internet. Então, qual é? Qual, que que a gente, qual que é o jogo que o Brasil tá jogando aqui de verdade? Deus, pátria e família. vamos embora e, e, tipo, você não percebe que isso vai dar merda? Não, mas isso já vai... deu, né? Não, é que, é que ainda não deu merda de Cê verdade. Você acha? Não. Putz, pode dar... Cara, você ainda pegou teu carro e veio pra cá. Sentou <risos> comigo, <risos> tá ligado? Tem, tem níveis de merda que eu acho que a gente pode atingir. A gente... Tipo, a geração da minha filha vai pegar isso, certeza. É possível. É possível. É, é, é a minha visão, assim, tipo, o que, que vai impedir da tecnologia continuar aumentando? Não é nós que produzimos. O Brasil? Brasil não é nem um pouco responsável por essa revolução tecnológica que está acontecendo. Inclusive, a gente não tem nem o pezinho nela. Não, a gente não tem nada. Então, o que vai acontecer com um país que está sendo destruído na guerra geopolítica em, por avanço de tecnologia, avanço social, não sei o, o que, que acontece? É tipo, não, daqui 20 anos vai estar todo mundo bem, todo mundo andando de, de Tesla, é, você com internet ultra 5G. Não, não é isso que vai acontecer, porra.